Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui no Of Chiles e hoje estou aqui com minha irmã. Fala, galerinha. E hoje a gente vai se divertir muito, né, Dani? Sim. Então vamos lá, vamos esperar carregar mas aqui. Tem, mas tem que... mas tem muito negócio perigoso aí. É, verdade. Nossa, tinha lança até no vulcão. Então já estamos entrando... Tem até um dragão ali no meio Olha só, pessoal, Nós entramos aqui E esse joguinho é um joguinho online, né, Dani? Oh, tem um dragão ali! Tem um dragão ali que eu vi e, Gente, esse jogo, ele é muito bonito, né, Dani? Olha só, tem sombra Tem até um dragão ali Um coelho Um coelho? Vamos lá, pessoal Ô, Dani Olha só, vamos então ir lá na... Onde tem o rio, gente, é muito bonito Olha só Ui, é é Sim, gente, olha só que bonito esse jogo. Eu acho ele mais bonito que o Wildcraft. Então a gente vai começar a fazer uma série ah. nele. Árvores são olha só, vou dois. pular por cima dele. Uau! Uh! Mas tá uma coxinha. Será que ele tá correndo atrás de mim? Não, porque.. Hum. Ai, gente. Então vamos lá. Já vale, Tem monte... Muito... Ai, ela começou a correr atrás de mim. Gente, corre, corre, corre, corre. Olha só, gente, já caí aqui no rio, no riacho e tomara que ele não saiba nadar, né? Se não, eu tô morta já. Ok, vamos subir aqui na pedra. Isso, gente, é não susto. dá. Tem que vir por que aqui. parece pensei que era um Uau! Dá pra fazer parkour aqui, né? Ó. Eu acho que Põe. tem jacaré. Põe. Dá pra até subir nessas pedras, eu gente. Eu acho que tem jacaré, Olha gente, só, gente. Cuidado, se. Eu acho que existe jacaré Nesse jogo Com certeza, tem diversos animais aqui Mas eu ainda não vi nenhum jacaré Mas eu deixei de ter, né? Porque eu não vi <risos> Vamos lá Então vamos correr aqui do, No riacho, gente Olha só que coisa linda Né, Dani? Eu, eu não sei onde é que esse riacho leva Uh, yeah. Olha só, gente, tem até uma ponte de pedras aqui e esse jogo é um jogo de mundo aberto né Dani igual Worldcraft é Olha só tem até um laguinha vamos ver uma lixe nois não tem que eu coloquei e eu acho que os bichos faz cocô aí e depois oh, oh, oh, oh, oh. corre corre corre não não não não, não. ai gente eu vou morrer corre você tá com por cento de ah. vida Nossa, gente! Que Tem um leopardo aqui! Meu Deus, para todo mundo quer que a gente vai ter um bicho! Ok, vamos sentar? Olha só, gente! Tem como sentar, tem como mandar emojis Por que esses que é bichos ficam seguindo? Que, que é isso? Por que, que esses bichos ficam te seguindo e aparecem? Olha, Dani, tem como eu dormir! Uou, eu tô dormindo aqui debaixo da sombra do eucalipto. É um eucalipto, né? Eu acho que sim. Ok, então, gente, vamos explorando aqui mais. Eu sei que por aqui tem até urso, né, Dani? Não foi que a gente viu? Ui, coi, coi, corre, corre. Eu vou morrer, eu não quero morrer. Vamos, então, correr da morte. Quando você corre, você não tem sede, não? Olha, gente, tem até javali. Corre, corre, do javali. Corre, corre do javali. Até o javali pra água. Não tem como. Ele sabe nadar. Ele anda mais rápido que eu. Olha só, gente. Aqui é tipo um túnel. Sei lá. Aqui é como se fosse uma pequena caverna. Aqui não tem como sair daqui, né? Não. Ui, nossa, não é que eu passei, gente? Ontem eu passei Ok, então tem como passar assim então, Olha, eu nunca tinha visto aquela pedra Gente, olha que eu já explorei Viu esse mapa Ah. E os bichos aparecem do nada Enquanto eu tô andando aqui Olha só E aqui, gente É Não. um rio bem grandão Né, Dani? Tem ligação com aqueles outros riozinhos Gente, olha só como é que é grande Eu nadando é muito engraçado Gente, olha só Tente, tente, tente, tente. Ok, vamos então pra cá. Uh! Gente, esse mundo é muito grande. Uou! Uou! Um tigre, um tigre branco, gente! Nossa, que bonito! É um tigre mesmo, gente, não é lobo. Ai, que bonito! Eu morri! Um dia mesmo, é pra Nossa, porque... gente, ele só me deu um golpe e eu morri. Meu Deus! Tem outro lobo. Gente, aquele tigrinho é forte, hein? Então vamos ir pra outro lado, eu acho que. Ah, não sei, gente, onde é que eu tava? Tá, mas a gente foi por lá. Foi por lá, né? Vou passar por aqui, gente. Olha só. Que lugarzinho. Legal. Olha só gente, o um cervo, olha só como é que ele é bonito, né Dani, ele é bem realista Igual esse lobo, gente, ele é muito bonito, ele é muito realista, olha só Olha a boca dele, bonito Ok, então vamos correr como lobo, selvagem Pessoal, pessoal Oi Eu acho que nenhum dessas pedras tem uma coisa muito perigosa O que será? Eu acho que tem um regio rug. Um Não existe hugio rug um aqui. Ui! Cai, carri, carri, carri, Gente, esse mapa é muito bonito! Só que tem uma raposa correndo atrás de mim. Aonde? Ela parou de me seguir, mas ela tava ali. Viu, Daniel? Viu? Que bonito! Uma festa bonitona. É, tem até um rio pra lá. Olha só, é cheio de florzinha Ah, eu o coelho ali! Essa raposa morre rápido igual o outro Olha, oh, que é que bonitinho! Antes tem mais de você! E aonde você viu que ele foi para a lua? Eu não, eu não sei, eu só fui andando Já é meio dia! Ah, quando escurece, né? É, já é meio dia, aqui ó. Você aqui em cima, meio dia hum. Os gráficos desse uh! jogo é muito bom é? o como é que ele é? Ui, ai aí batendo o cerro. Eles são assim, bravos. Uh -uh. Eles são bravos. Olha, o javalis, o urso na montanha. Eu tinha visto uma montanha por aqui. Uh, uh, uh. Eita. Bate de cara na terra. <risos> Pera aí. O que aqui? é tipo, se eu tomar dano, aí eu posso ir pra lá. Uma joia, ó. Eu... Não, tipo assim, se eu tiver machucada, aí eu fico aqui em cima Aí vai recuperar mais rápido, minha vida hum. Olha, eu tinha visto um desse daí, só que branco foi aqui perto Olha, pra ele tem... Tem tipo um lugar de cogumelo hum. Que legal Olha só, cheio de espinho foi pra lá que eu vi um vulcão, eu acho, não foi, Dani? Foi. Tá aqui no mapa. Olha, a gente tá aqui. Aí eu tenho que andar, andar até aqui, no vulcão. É, é aqui mesmo. <risos> eu andei, viu? Olha, e aí, tá cheio de olha, é, tem espalhado pra todo o mapa. Tem um diamante pra nós? Não tem como. Nossa, só são lobo. Eu só sou um lobo, que não tem mão. Quer dizer, eu tenho pata, né? Pega com a boquinha. Não dá, senão vai furar a boca. Ah, viu? então não dá, não. É. Ih, é, não tá aí pra frente mais, não? Ah sim, é porque é meio dificinho escalar. É aqui nesses meios de montanha que ficam os ursos, eu tinha visto que é isso? É tipo um ataque hum. Que tira muito dano e Ele, Ele corre Ele é muito perigoso Nossa, aqui é, é muito difícil escalar Mas eu já escalei Tá cheio de corda de espinho Olha só Vamos tentar subir? Olha pra lá! Será que eu tô indo no caminho certo? Nem sei. Deixa eu ver. Oh, eu tô indo no caminho certo. Vamos lá. tunt Olha só, cheio de cogumelo aqui. Esse, esse negócio de espinha. É, é muito grande esse mapa. Cogumelo gigante. É, cogumelo é gigante. Esse mapa também é muito grande. Só voltou pra trás Então não, é aqui mesmo Olha só Olha, uma raposa branca Que bonita ela Raposa branca não fica no calor Não fica na neve Raposa branca Ali ah, já tá escurecendo E aí vai vir mob e Deixa atacar Tá, tá indo no caminho certo Tá Espera É pro outro lado Vamos ver não, acho que não Tem que ver pera. Ah, Isso daqui É bem longe Esse, esse negócio vou Por que que eu que continuar. O vulcão indo. fica. Só que. Por pra lá. que o vulcão fica cheio de onça? não tem? Eu não entendi tá? Tem onça, não é, viu? tá cheio de onça lá. Porque <risos> eu já fui pra lá. É cheio de onça. Sim, vai começar. Um negócio! Corre. É, se, se eu empurrar ele, ele me ataca. Mesmo sem eu ter atacado ele. Corre, oh, corre, corre, corre, corre, corre, corre. Ele tá atrás de você não, já parou achou o rio é, realmente eu da... pra... é não sei onde é que ele leva lá para enchente, ó a água, é realística é, não é, é realística é realista hum aí vai continuando para lá seu cabelo tá feio está crescendo hum. Hum, eu vou cortar sexta-feira Olha só E eu acho que a gente chegou Ah não, não chegamos ainda não Também longe ainda Não dá para teleportar, não? não? Não Por causa que ainda não é um bom tão bem longe A gente tem que continuar ainda Só que dando uma Voltinha eu espera Pera, eu tô enxergando uma coisa Deixa eu ver. ali. Se eu fiz perto... Não, é pro outro lado. Pra lá. Pera, eu vi uma coisa ali. É esse okay, a gente tem que continuar indo pra esse. Só esse lá. Eu tinha visto uma coisa Olha ali. Olha só que rio gigante. Ah, é eu tinha visto rir. uma coisa no mar. Deixa eu ver. É... Aí eu tenho que ir continuando indo até lá. É, tá certo. Minha rota. Eu vi uma árvore andando. Olha só, gente. Essa, esse vulcão é muito assustador. Tô falando pra vocês. Uh, uh, uh. Ai, chegamos. Olha só. Uh. Tá cheio de lava. Não, olha a entrada. Quer, quer ver? Só que ele morre se cai na lava. Morre, morre, eu já, eu já fiz isso. Olha tá só! Olha essa entrada! Que isso ali é larva? Não, é diamante! Diamante de larva! Uhum. olha só! Uma caveira gigante! Cadê? Olha! Isso! Cadê é uma caveira! Um dinossauro! Gente! Ai, tá cheio de onça! Da casa. Essa, a, a iluminação até muda Igual né? no filme do do Leão, As onças ficavam dentro da cabeça É verdade E tem que tomar cuidado Que ela assim, só nos dá uns dois ataques e a gente morre Tá cheio de ouça mesmo Viu, oh. eu disse Só um ataque e a gente já morre Só uma patada dela É Ixi. Olha só